Dentro do ovo Agora que o ovo está fora da embalagem, podes começar a cuidar dele até que esteja pronto para nascer. Dentro do ovo, o teu etchamel vai fazer sons engraçados e os seus olhos mudam de cor para saberes o que ele está a sentir. Há muitas maneiras de incentivar o teu etchamel a nascer. Vamos ver algumas delas. Segurar no ovo os etchimals precisam de muito amor e carinho para nascer. Quando seguras na parte de baixo do ovo, os olhos do teu etchimal ficam cor-de-rosa e vais ouvir o bater do seu coração. Quando vês os olhos azuis claros e ouves um som de tremer, está com frio. Esfrega o ovo para o aquecer. Inclinar o ovo. Segura cuidadosamente no ovo com as duas mãos e inclina-o lentamente em qualquer direção. Quanto mais inclinares e brincares com ele, mais o teu etchimal vai responder. De início, o teu etchimal vai pensar que é divertido, mas se for muitas vezes, ele pode ficar tonto ou chateado. Bater no ovo. Quando não há nenhuma luz, o teu Etchamall está a escutar. Certifica-te de que estás num local calmo para te ouvir. Bate no ovo e ele vai bater de volta. Ouviste alguma coisa? Os Etchamall adoram retribuir os toques com a mesma batida. Aqui estão mais algumas dicas de cores de olhos. Os olhos vermelhos significam que o teu etchamel está chateado. Esfrega a parte de baixo do ovo para fazê-lo feliz de novo. Os olhos cor-de-laranja significam que o teu etchamel precisa de arrotar. Ajuda-o acariciando suavemente a parte de baixo do ovo. Os olhos cor-de-laranja intermitente indicam que o teu etchamel está com soluços. Bate levemente no ovo para ajudar a passar. Os olhos verdes indicam que o teu etchamel não está a sentir-se bem. Esfrega a parte de baixo do ovo para o fazer sentir-se melhor. Ouvir ou para ajudá-lo a espirrar. Os olhos azuis escuros significam que o teu etchamel está um pouco assustado. Para ajudar a confortar o teu etchamel, esfrega a parte de baixo do ovo. Ou podes sempre bater no ovo para o assustar ainda mais. Os olhos brancos significam que o teu etchamel vai dormir. Acorda-o esfregando ou inclinando o ovo. Podes cuidar do ovo de forma contínua ou ao longo do tempo. O teu etchamel demora cerca de 20 minutos para começar a nascer.